Bom dia, pessoal. Meu nome é Rosângela Estrada Crai Pedro, moro em Guarapuava e isso aconteceu aqui em casa ontem à tarde. Agora que estamos, que a gente está se recuperando e conseguindo avaliar o que realmente aconteceu. Meu esposo estava na frente de casa, aparece um senhor de 40, entre 35 e 40 anos, com a maior cara de pau e disse que estava com a esposa e dois filhos e que ele precisava de ajuda por um mês. Meu esposo ficou olhando para ele e ele simplesmente falou, eu quero, eu quero a moradia social, eu quero morar aqui por um mês e daí a gente vê como é que fica. Meu esposo ficou sem ação? Né? Como é que pode? O homem nem ganhou ainda e as pessoas já estão escolhendo a casa para morar. Isso aconteceu na minha casa ontem. Meu esposo quase teve um infarto. Nós ficamos assim, sabe? Porque eu e meu esposo já somos pessoas de idade. Ficamos assim, sem ação. Né? Daí, eu falei assim, não, eu vou, eu vou fazer, eu vou esparramar, porque as pessoas de bem têm que saber o que realmente está acontecendo. O pessoal sem teto, sem terras, estão se organizando Que isso sirva de alerta E eles vão tomar conta Gente, não podemos deixar isso acontecer Isso aconteceu aqui na minha casa Isso não é mentira Eu, meu esposo tem mais de 70 anos Eu tenho mais de 60 O que, que nós vamos fazer? Como é que a gente vai enfrentar uma situação dessa? Então, é um alerta sim Fiquem atentos. Desculpa, pessoal, eu gravei o áudio e não disse a data, né, do que aconteceu aqui. Mas foi ontem, ontem foi dia, dia, 3, dia 3, 3 de outubro de 2022. Foi isso que aconteceu ontem, na data de ontem, tá? 3 de outubro de 2022, um dia depois da eleição.